Vamos criar polígono no Google Off. De nome ao seu polígono. Deixa nas medidas quilômetro e hectares. e é aonde vai ser mapeada. Criando polígono. Deixa opacidade cinquenta por cento. Salva polígono no formato Camiele. Converter polígono e salvo em camielle para SHP. SHPFAOLE. Busca página onde foi salvo. Converter. Vamos extrair arquivo biacho. Uso irá. Abre Mission Plano. Menu Plano Voo. Importa Chapili. Polígono. Polígono pode ser editado, caso você quiser. Clique com botão direto do mouse, e vai no menu. Auto WP Surgery Grid. Abre o PSAL Camera. Esto usando o DL2S. Ativa Display. Ponto verde no meu sal onde vai ser fotos. Usar como acha melhor eu deixo todos ativado. Padrão esta configurado 100 metros de altura. Muita atenção para ter erro. Distance between line 56,86 metro para 100 metros de altura. Vó altera para 120 metros. Velocidade não adianta colocar, vai ser editado no lit. Distance between line e mesma coisa linha paralelas. Distance between line 68,24 metros. Para 120 metros de altura. Aqui muda planos de voo. Então tem várias forma de cria plano de voo. File de caculo baseado ângulo angulo focal da camo em metro de cada foto. Mudas esta configurão não vai mudar quase nada. Eu deixo do jeito que o programa calcula. Tudo configurado, vamos da continuidade. Copia metro da linha paralela. Pode fecha. Menu Alto WP. Simple Grid. Altitude 120 metros. Line Spencer em linha paralelas. 68,28 metros. Spencer in line distância entre pontos. Pode deixar 50 metros para correção de relevo. Pode salvar. ROM vai ser configurado no aplicativo Lite. Sem falha salva arquivo. Plano de voo com correção de altimetrica. Abra no seu navegador, centro de missão, Copie arquivo salvo Mission Plano para a pasta onde está aplicativo Mission Plano teu Propriedade Arquivo Plano de Voo. Copia nome e extensão do arquivo. Se tiver dúvida de pausa do vídeo. Para não ter erro. Aperta em ter para salva na area de trabalho do PC. Arquivo em salvo na area de trabalho. Com LIT aberto no navegador. Importa arquivo salvo na area de trabalho. Só deletar estes três pontos. Com o primeiro ponto selecionado. Aperta a tecla CTRL e clique em cima do segundo ponto. Clique em selecionado todos. Faça as alterações. Ativa acima do solo. Intervalo pode deixar 2 segundos. Eu deixei com 18 metros. Não vou entrar em detalhes nesta configuração. Tem muitos vídeos no YouTube explicando. Exportar plano de voo em Camille. Abre plano de voo no Google Off. Veja em detalhes a correção altrimetrica. Deixa like. Siga o canal para mais novidades.